Galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, fazer um vídeo aqui mostrando essa ferramenta aqui para vocês, tá? Mas antes de qualquer coisa, já deixa o like aí no canal, tá? Já deixa o like aí para dar uma moral no vídeo, deixa um comentário. Se inscreva no canal, faça aqui nem meu amigo Igor, ó. Esse aqui é inscrito no canal, né Igor? Sim, sim. Então, Não, no canal. Isso. Esse daqui é o louco por sol, tá? Galera, olha só, aqui, essa, essa ferramenta aqui, ela é um extensor. E para que, que ela serve? Para você poder parafusar naquele lugar que você tem uma certa dificuldade. Você vai fazer um nicho, né? Aquele nicho muito apertadinho, com 20 centímetros. Às vezes nem 30 centímetros você consegue colocar o parafuso direito. Então ele serve para isso, tá? Você coloca aqui o parafuso aqui, ó. Vê se vai pegar legal aqui o.. É, o Bisael que tá filmando hoje, né? Tá vendo, pessoal? Então, se eu quiser, eu coloco o parafuso também para fazer um cortineiro, tá? eu coloco o parafuso assim de lado, ó. E consigo prender o parafuso mesmo, dando de lado, tá ok, pessoal? Qualquer posição que você quiser, você consegue fazer com essa ferramenta. Tá legal? Quero te pedir mais uma vez, dá dar uma moral aí no canal, né não, É sim, dá aí no canal. Pega aí, pega aqui o Ivo aqui, ó louco Valeu, dá, dá uma moral aí no canal aí, se inscreva no canal, deixa o seu like, e se você quiser comprar uma ferramenta dessa aqui, tiver aqui no Rio, depois entre em contato comigo, tá bom? Fica com Deus aí, um abraço para você que como eu, é louco por traibol.